Oi gente, sejam muito bem vindos ao canal. Hoje eu quero falar de um assunto que ele é bem discutido mas pouco observado, digamos assim. Meu objetivo nesse vídeo é falar sobre propósito de vida. Você tem um propósito de vida? Você sabe o que você quer fazer? Quem você quer ser? O que, que você precisa fazer para chegar até lá? Você tem isso claro para você? Bom, muitas vezes a gente não tem muita ideia do que fazer por ter uma vasta opção de coisas que você pode fazer. Para encontrar respostas, muitas pessoas dizem por aí para você escolher o que você quer, para você fazer o que você gosta, para você escolher e fazer seus planos, suas metas, como é que você vai chegar lá, em quanto tempo, quanto de dinheiro você vai precisar, enfim, para você planejar como você vai atingir o seu objetivo. Mas como é que a gente faz se a gente não tem bem claro qual é o nosso objetivo? A gente sabe que a gente tem que planejar alguma coisa, até para não ficar parado, mas a gente não tem muita certeza se a gente tá fazendo a escolha certa. Como é que a gente sabe se a gente vai fazer a escolha certa? As pessoas te falam como se você tivesse muito, muito claro o que você quer. Tem pessoas que, naturalmente, elas sabem o que elas querem, a profissão que elas querem, que as realiza e elas já começam sem dúvidas. Eu já conversei com pessoas que não. Para mim, sempre soube que eu quis ser fazer isso e pronto, se torna muito fácil dessa forma, com certeza, né? Porque você já sabe o caminho que você quer trilhar, é muito mais fácil você se planejar para atingir aquilo. Só que quando você não sabe o que, que você faz, por exemplo, eu sei que eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser uma pessoa grande, eu quero ter grandes realizações, mas como? Qual vai ser a trajetória para que eu chegue até lá, Entende? Isso seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, os objetivos que você tem em geral, né? De forma geral, muitas pessoas colocam como meta principal. Ah, eu quero ter uma família, eu quero comprar um apartamento, ou eu quero ter um filho, eu quero ser um executivo, eu quero ser um gestor, eu quero, sei lá, eu quero ser um artista, enfim, profissões, e opções tem muitas, né? Mas as pessoas, elas sonham com alguma coisa. Só que o que eu quero agora é questionar vocês. Isso que vocês sonham é realmente o que vocês querem? Ou vocês querem isso a partir de um padrão externo? Que colocaram em você? Tá um pouco confuso? Eu vou explicar melhor. Quando nós somos crianças, quando nós estamos nos desenvolvendo, as pessoas elas colocam informações em cima da gente. Tem muitos pais que inclusive eles dizem para os filhos, você vai ser médico, você vai ser um advogado, você vai ser um empresário, você vai ser um concursado. Ou também as crianças, elas veem os exemplos dos adultos, elas querem seguir aquilo, elas querem também ter uma vida que meu pai teve, o que minha mãe teve. porque Porque eles admiram de alguma forma esse adulto, né? A gente só pega para nós o que nós admiramos, é o que compactua conosco. Só que isso vem muito intrínseco na nossa cultura, que os pais colocam coisas, e a família, e todo mundo, e os amigos, e depois até o trabalho, todo mundo coloca, coloca, coloca a informação em você, e você, no fim, você é um acumulado dessas informações todas, e você não sabe mais nem quem você é. Você não sabe mais o que você quer, você não sabe mais o que você Sonha, você não sabe mais o que é você, porque você é um reflexo, você é um espelho, você é uma projeção daquilo que as pessoas esperam de você, e isso não é nada saudável, porque você vai viver uma vida que não é sua, é uma expectativa que as pessoas tinham de você, e consequentemente você não vai ser feliz, porque você não deixou aflorar as suas intenções, os seus objetivos, as suas vontades. Você a vida inteira fez as vontades dos outros, que é para ser aceito que é para não ser questionado, que é para ser admirado, enfim, as pessoas têm seus motivos para fazerem isso. Ninguém faz simplesmente por fazer. Mas a vida toda você vai viver uma farsa, e por isso que eu estou questionando agora, o que você escolheu para sua vida é realmente o que você queria ou é uma projeção da sociedade para cima de você? Como é que a gente sabe disso, né? E como é que a gente faz para não fazer uma escolha distorcida, a fazer uma escolha assim, na euforia? Porque não, eu vou trabalhar com meu hobby. Agora eu vou estudar engenharia, vou ficar sete anos. Ou agora eu vou estudar artes plásticas, vou me mudar para uma praia, vou não sei o quê. Gente, tudo isso que eu tô falando já me passou pela cabeça, tá? Não tô falando à toa, não. Tudo isso já me passou pela cabeça. Para definir o seu propósito de vida e não cometer erros durante o caminho e não perder tempo, consequentemente, porque quando você erra, você perde um tempo danado. Para isso não acontecer, é bom que você, desde o início, ou desde cedo, quanto antes, você saiba o que você quer, o seu propósito de vida, não de trabalho de profissional, mas de vida. Qual é o seu propósito de vida? Para que você veio aqui na Terra? Por que Deus te trouxe aqui para fazer parte desse universo, desse monte de gente? Para quê? Foi só para trabalhar, ser alguém, ter filhos, reproduzir e morrer? Você acha que foi só isso? eu diria que não mas se esse estilo de vida tá bom para você tudo bem é a vida que você escolheu e é a vida que você tem que viver, porque nós crescemos em etapas, ninguém cresce da noite para o dia. Nós precisamos nos desenvolver desde uma base até chegar ao fim. O fim, às vezes, demora muito. Todo esse espaço que você tem que percorrer vai ser doloroso, você vai ter que passar por muito sofrimento até você chegar onde você deve chegar. Cada um tem um caminho e eu não posso dizer o que é o certo e o que é errado que O certo pode ser o certo para você, pode ser o errado para outra pessoa. Em geral, Deus não traz uma pessoa na Terra só para trabalhar, reproduzir, gerar renda. Por que, que Deus criaria um universo? Por que, que Deus criaria um planeta onde as pessoas pudessem habitar? Onde as pessoas pudessem povoar aquele planeta só para se reproduzirem? Faz sentido para vocês? Eu não estou dizendo o que que é nem o que deve ser, mas faz sentido para vocês? Deus cria todo. Dessa máquina humana, esses seres, animais, natureza, só pra um teatrinho, né? Ah, hoje vai acontecer isso com o ah, hoje ele vai ser demitido, ah, hoje ele vai ter um acidente, ha <risos> ha. Um minuto de silêncio pra você pensar. bom para que você não cometa erros no decorrer do caminho é bom que você escute a sua voz interior e o que que ela te diz porque com certeza esse vai ser o caminho certo para você que você não confunda a sua voz interior com a voz do ego que o ego fica te você tem que ganhar dinheiro fazer o seu rock que você gosta e viajar pelo mundo você tem que pa pa pa pa pa pa você vai escutar essa voz aqui você vai tropeçar muitas vezes. Você não vai morrer, né? Mas você vai tropeçar muitas vezes. Muitas vezes. Volta e meia, eu sinto essa necessidade de buscar o caminho. Por mais que a minha vida esteja ok até então, acontecem muitas coisas. Eu vou lá e caio, eu caio feio. Depois eu me levanto e eu caio de novo. E vou lá e me levanto e de novo. A vida é isso. Agora, isso me incomoda muito. Eu, particularmente, me incomoda muito. Então, o que, que eu faço pra sair disso? Pra sair desse sofrimento? para sair dessa angústia, para sair dessa série de problemas que acontecem na vida. Porque a vida, por mais que ela seja de boa, muitas vezes, né? Ela é sofrida, você passa por sofrimentos emocionais enormes, e muitas vezes você nem sabe o que fazer com eles. Você não tem informação, você não tem instrução, você não tem alguém com quem compartilhar, muitas vezes. Ou se você tem, a pessoa ela não consegue te ajudar. Então, você tem que resolver seus problemas, e como é que você resolve eles? Buscando o caminho espiritual. Saindo da roda... Eu diria aqui para vocês entenderem, mais ou menos, que a roda é o seu ciclo de vida, as coisas que você tem que passar, os problemas perrengues, até que você talvez um dia tenha sucesso. para sair desse universo de coisas banais, materiais e mundanas que nós passamos no dia a dia, escutar a voz interna ajuda demais, demais. Ao decorrer do canal eu vou falar mais sobre isso e mais detalhes sobre espiritualidade e essas questões que envolvem a espiritualidade. Você não precisa ter uma religião específica, você não precisa ter uma crença, você só precisa querer o melhor para sua vida, acreditar em Deus, acreditar que existe uma força maior, não precisa nem ser Deus, mas pode ser o Criador do Universo, ou uma força, ou seja lá o que você acredite, mas se você tendo alguma crença espiritual e quiser saber mais disso, eu vou falar mais ao longo dos vídeos sobre essas questões. Tá, mas uma boa saída para você não tropeçar e não passar pelos perrengues que a vida te dá É buscar a sua chama interior, a sua espiritualidade, o seu ser mais íntimo Tá bom, gente? Um grande abraço e até os próximos vídeos Beijos de luz